Okay. Oi pessoal, tudo bem? Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eita! Que bom! Olha só, 30 dias se passaram da nossa chegada aqui à Espanha. E você é responsável por isso. Muito obrigado, de coração. Muito obrigado. Nosso desafio aqui é treinar obreiros e obreiras para o reino de Deus, preparando-os para a obra missionária. Nós temos muitos desafios, desafios numa cidade que nos confronta o tempo inteiro. Nós temos mais de 30 mil habitantes aqui na cidade de Pointerrenil, uma cidade muito festiva, de um povo muito receptivo, muito caloroso, um povo que gosta de estar na rua, um povo que gosta de falar, de conversar. Temos tido a oportunidade de nos relacionarmos com algumas pessoas aqui da cidade. A língua ainda é um grande desafio, mas já estamos matriculados num curso de espanhol, estamos envolvidos com o treinamento de obreiros da igreja local a igreja igreja cristo para todos presidida pelo pastor luiz paulo que é um grande companheiro um grande amigo que também tem grandes desafios nós ainda temos aqui a cruz Ora que é a cruz vermelha no brasil onde abriga refugiados de muitas nacionalidades nacionalidades temos latino-americanos, africanos, asiáticos, temos europeus de outras regiões da europa que aqui, aqui em Pointe Renil. É um grande desafio missionário, temos muitas nações aqui e nós não vamos fazer absolutamente nada se você não estiver envolvido nisso em oração. Preciso que você esteja comigo em oração. Bom. Estamos, eu e Ana, vamos nesse final de semana, de feriado agora em maio, ministrar para casais. Ore por nós, tanto Ana como eu, vamos ministrar para os casais da igreja. Estamos assumindo a classe de formação teológica aqui como parte do, da nossa parceria com a Igreja Cristo para Todos. Nosso, o nosso muito obrigado pela tua oferta, o nosso muito obrigado pela tua oração. Ainda temos alguns desafios pela frente, é, um deles ainda é o carro, Cote, né? se fala Cote aqui em Espanha, precisamos do, do, resolver isso, não sabemos como, dependemos da sua oração, da sua parceria. Ah, outra coisa muito boa é que em breve estará no ar o Discipulado Online, que também faz parte do projeto missionário que você apoia. Então, não vou dar muita informação agora sobre o Discipulado Online, mas está tá indo e eu creio que em breve você vai receber, mais. você será o meu convidado a participar disso, e como parceiro dessa obra missionária, isso não é uma troca, é, um, um, é uma honra, honrar você, é, é uma alegria honrar você, meu irmão, então... Nós vamos abrir as primeiras vagas do Discipulado Online, que é, que é gratuito. Nós não vamos cobrar por isso, porque por conta da oferta que você envia, é, você nos ajuda a abrir isso não só para você, não é uma troca, é honrar você, como também para outros irmãos e irmãs que falam a língua portuguesa espalhada pelo mundo todo. Então, nós vamos poder oferecer isso também gratuitamente, é, porque você está nos ajudando a manter aqui. Muito obrigado por isso, pela tua vida. Luiz Guilherme já está na escola, graças a Deus. Ore para que nós venhamos conseguir colocar a Ana, Laura e o Paulo também numa escola muito próxima daqui. Uh, o resultado sai dia 15 de maio. Estamos concorrendo algumas vagas porque a escola ela é muito concorrida. É uma escola que, que tem um perfil de uma escola de, digamos assim bem classificada na região, o Luiz Guilherme já está numa escola para a idade dele também muito bem classificada, então quero te agradecer por tudo, o vídeo está um pouco longo, desculpa, mas é, é saudade, viu? é saudade, Deus te abençoe, um grande abraço, um grande abraço, um grande abraço, Deus te abençoe, olhe por nós.